Você se desnuda, eu falo, conta, conta pra pessoa, fala, eu tinha isso em relação a você, eu não quero mais ter, me ajuda. Me ajuda a de desmanchar essa coisa ruim que eu te desejo, às vezes eu, eu, eu te desejo mal, eu não quero te desejar o mal porque você tá no bem, eu quero, eu quero conquistar esse bem para mim também.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 Assim, me dá muito mais luz do que você já me dá. Gratidão. Eu agradeço. Eu também. Boa noite. Boa noite. Bem. Ah, bem, pessoal. Então, agora eu vou falar do curso para vocês que eu vou dar. O pessoal tá pedindo...